Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de mais uma base. E mais uma base lançamento da Ruby Rose. <risos> eu já trouxe pra vocês a resenha da Natural Look. E acabou de chegar aqui em casa a nova base Soft Matte. Elas têm uma embalagem bem similar, porém bem diferente ao mesmo tempo, né? Tipo, o bisnaga é igual, o layout é igual, mas as cores mudam de uma base para outra. Não sei o que esperar, não vi nenhuma resenha dessa base ainda, só imagino que ela seja matte, porque tá escrito Soft Matte, então estamos é, imaginando isso, né? Ah, vá. Começando pelas cores, eu acredito que eu recebi todas as cores lançadas pela Ruby Rose. E elas têm as... A... Nossa, eu tô linda com esse cabelo, né, meninas? Eu nem me estressei muito porque eu vou ter que prender pra fazer os testes, então... É nóis. Uh, elas têm a mesma numeração da base Natural Look, ou seja, vai a numeração aqui, ó, do Nude 1 ao Nude 4, que são os tons mais claros, bege 2, Aí tem o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, que são os tons beges, e tem os tons chocolates, que é 1, 2, 6 e 9. Novamente aquela mesma questão de ter apenas 4 tons para peles negras, né? Então a gente tem aqui o mesmo problema de cores da Natural Look, né, que são várias, vários tons para peles brancas e apenas 4 tons para peles negras. Isso eu acho um ponto negativo, já mencionei pra vocês também na resenha que a gente fez sobre a Natural Look, que eu achei a quantidade de cores pra pele negra muito, muito pouca real, assim. O que, que eu fiz aqui? Eu coloquei na minha mão, vou baixar bem a luz pra vocês verem. Gente, olha só, eu fiz um, um swatchzinho aqui na minha mão, já vou explicar pra vocês. Nesse lado aqui, ó, tá? Nesse lado aqui, eu tô com a cor 4 e a cor chocolate 9 da base Natural Look, que é a que já tem resenha aqui no canal. Que, aliás, eu vou deixar a resenha aqui no card pra vocês, tá? E nesse lado aqui, eu Coloquei as mesmas cores, que são a Nude 4 e a Chocolate 9, é a mesma numeração, só que da base que eu vou resenhar pra vocês, que é a Soft Matte. Eu achei uma pequena diferença de subtom, tá, gente? Subtom é quando é mais frio ou mais quente. Bem pequena, bem pequena tanto na cor escura, Chocolate 9, quanto na Nude 4. Mas de tom, propriamente dito, eu não senti diferença nenhuma. Olhando aqui na minha mão, a sensação que eu tenho é que os dois tons da Soft Matte estão levemente com fundo mais rosado, tá? Mas aí na câmera, engraçado, parece mais amarela do que tá na minha mão. Enfim, a percepção que que eu tô tendo aqui. Então, como sempre, gente, eu vou aplicar a base no nude 4. Primeiro e metadinha do meu rosto, usando a esponjinha. Nossa, gente, acho que vai ser cobertura bem alta, viu? Vale lembrar, gente, eu tô fazendo um tratamento de pele, então eu estou com a minha pele bem ressecada, tá? Bem ressecadinha mesmo. Tanto que ela tá até com os pezinhos de galinha mais, mais acesos, tá meio vermelhinha, assim, porque ela tá sensível também por conta do tratamento. Olha! Gente, eu acho que a, a cobertura dela é muito boa, viu? Vamos ver depois desse lado aqui se vai cobrir essa minha manchinha de espinha, mas eu gostei bastante da cobertura dela. Achei a cobertura dela já uma cobertura de média pra alta, porque eu não apliquei uma quantidade tão grande assim de base. Eu acho que ela vai ser uma base que vai secar bem rápido. Tudo bem que eu tô com a pele seca, mas a sensação que eu tenho é que ela vai secar bem rápido. Eu vou até aplicar um pouquinho aqui na minha mão pra ter uma noção porque a minha mão não tá fazendo o tratamento, então ela tá no normal dela. Vamos ver aqui agora com o pincel como é que vai sair a aplicação. Achei bem tranquilo, gente. Não riscou a base, ó. Ficou uma aplicação bem ok. Como sempre, eu gosto da aplicação com a esponjinha, então eu vou voltar aqui só pra dar uns toquezinhos pra dar acabamento. Já tá quase sequinho, eu vou dar mais uns minutinhos aqui voltei. <risos> Gente, olha só, ela tá bem sequinha no meu rosto, é, é soft matte, então eu acho que ela deveria não ficar 100% seca, o normal dela talvez seria ficar tipo um semi-matte. Porém, eu como eu falei pra vocês, eu tô com a pele bem ressecada, então tem várias bases que eu tô usando que antes ficavam tipo semi max e tão ficando max. porque a minha pele, minha, <risos> minha pele, meninas, tá ressecada. Então vamos agora pro teste da transferência, vou baixar bem a luz aqui. Vamos ver se essa base vai transferir. Gente, não transferiu praticamente nada. Nem dá pra enxergar aí na câmera, né? Pra variar. Não tô achando papel higiênico preto, gente. Pra fazer esse teste pra vocês. Então, tô tendo que ser com o branco mesmo. na testa transferiu um pouquinho mais. Não sei se vai dar pra ver. Sem cortes agora, edição. Outro lado. Mínima, mínima, mínima, mínima coisa. Nem dá pra enxergar aí na câmera. Deixa eu pegar outro papel aqui. Vamos fazer o nariz. Que o nariz é aquela coisinha complicada que sempre transfere um pouco mais, né? Tô apertando bastante voltarem, cabareiras. Tá, oh! Saiu quase nada? Quase nada. Quase nada mesmo. Olha aí. Muito bom. Ok, vamos ver se essa base aceita uma segunda camada, então coloquei aqui na minha mão um pouquinho. Ó, gente, na minha mão ela tá bem sequinha também, não tá semi mate na mão não, que eu falei que ia fazer esse teste pra vocês, tá bem sequinha. Vou aplicar aqui com a esponjinha, super tranquilo. Construindo com tranquilidade uma segunda camada, gente, mas assim, ó, é bem reboco, viu? Eu gostei bastante dessa, dessa cobertura. Ela tapou quase que 100% essa manchinha escura aqui. Essa manchinha é terrível pra cobrir. Eu vou aproveitar, vou fazer uma segunda camadinha aqui com o pincel. Vamos ver se constrói a segunda camada sem arrastar. Eu já aproveito e faço o teste aqui na, da manchinha. Olha só, gente, também tranquilamente constrói a segunda camada com o pincel. Ela dá uma leve oxidada pro claro, ó. Dá pra ver que ela, com tá uma olhadinha, é um pouco mais claro, que é bem normal, dessas bases. Achei que essa cor ficou perfeita pra mim, gente. Ficou assim, ó, 100% boa, na minha opinião, essa cor. Ficou até melhor que a Natural Look. E olha a manchinha aqui, ó. Praticamente imperceptível. Vou esperar secar 100% aqui pra gente continuar os testes. Muito bem, bora fazer então o teste do flash. Será que essa base estoura ou não estoura no flash? Não estourou absolutamente nadinha de nada, gente, ó. Pelo menos nesse primeiro teste, nessa primeira impressão aqui, está aprovadíssima. Agora eu quero saber se essa base aguenta ou não aguenta o nosso teste da água. Primeiro, então, vou baixar a luz aqui. Uma pequena chuva, um chuvisquinho. Certo, não tá escorrendo nada. Deixa eu baixar bem a luz aqui. Dá um zoomzinho. Ó, tudo 100%. Agora vamos pra enxurrada. Enxurrada então, meninas, hora do dilúvio. Tá caindo um temporal, ficou com na rua. Meu Deus. Gente, ó, a gotinha tá... Translúcida, ó. Translúcida, translúcida. Não tá saindo nada. Ó, branquinho o papel, ó. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada. Dá pra ver até que ela tá paradinha assim em cima da base e não tá, não tá saindo com base, ó. se eu passar a mão assim nem se mexe. Gostei. Deixa eu secar o rosto aqui com o papel. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, não tá saindo absolutamente nada no papel. Olha isso! Olha isso! Eu tô chocada! Não tá saindo nada, nada, nada. Secou o cabelo também. Ó, já dá pra ver que ela dá uma leve manchadinha. Entrou em contato com a água, deu uma leve oxidadinha. Clareou, né? Mas bem sutil, perto de algumas bases. E provavelmente vai voltar ao normal, como a maioria acaba voltando. Vamos dar uns minutinhos aqui pra ela secar 100%. Gente, olha só, está intacta. Achei a prova d'água mesmo, ó Tá intacta, tá super bonita, inclusive Não achei que perdeu Cobertura nem nada Pra mim tá, tá ótimo O que, que vocês estão achando? Me conta Vou remover agora toda essa base Que a gente atritou ela com água Pra gente poder fazer o quê? O teste da durabilidade Pra ver como é que ela vai se sair Mas antes disso, dá uma olhada nessa cobertura Ó, tô cheia de manchinhas, gente Tava tudo 100% coberto com ela, ó Cobertura Master Power Gostei Voltei, gente, repliquei a base e já fiz uma preparação de pele aqui bem leve, tá? Não usei corretivo, usei contorno, blush iluminador seco, só dei uma esfumadinha mais nos olhos. E o batom que eu tô usando, vocês que, que vocês vão perguntar, é da Ruby Rose e é o 197 desses dois, tá? Que é embala e líquido no mesmo batom. Agora são 14 horas e 14 minutos e vamos ver como essa base vai sair no teste da durabilidade. E o resultado do teste de durabilidade eu vou postar pra vocês no finalzinho do vídeo, tá? Que os vídeos de primeiras impressões eu sempre faço assim. E agora a gente vai pra hora do resumão. A hora do resumão consiste em a gente pegar o que a marca prometeu do produto e bater se o produto realmente entregou ou não entregou o que a marca está prometendo. Então já estou aqui com o site aberto e eu vou ir lendo pra vocês o que a Ruby Rose está prometendo dessa base e vou dando um... Umas pausas pra dizer se eu concordo, não concordo, o que, que eu achei mediante os testes que a gente já fez, tá bom? É, tá bom. Quando o assunto é maquiagem, sempre queremos uma pele perfeita e natural. Pensando em você, a Ruby Rose lança a nova base Soft Matte. Uma base desenvolvida para conter a oleosidade da pele e disfarçar as imperfeições. Sobre conter a oleosidade da pele, a gente vai ver agora no Tese de Durabilidade, mas eu confesso que eu acredito que ela vai ser uma base que vai é, ser legal nessa questão, porque ela realmente ficou bem sequinha no meu rosto, com um acabamento muito bonito. Mas vamos ver. Disfarçar as imperfeições, eu discordo, porque ela não disfarça, ela cobre. Sobre a marca falar que ela é voltada para uma pele perfeita e natural, eu concordo, porque, eu até esqueci de falar isso no decorrer do vídeo, realmente a gente, ela uma base de outra cobertura, ela tem uma cobertura bem alta, assim, de média pra alta mesmo, porém, aqui na minha pele, isso aqui, a gente, tem é porque eu tô com uma um ressecamento, tá? Então passei iluminador e, e marcou <risos> tá, que tá com uma marquinha aqui, mas apesar dela de ter essa cobertura super alta, ela realmente fica com um acabamento bonito na pele, ela não ficou com aquela sensação de camada grossa de base sabe? Mas não chega a ser uma pele natural, porque é uma base com cobertura alta, mas acho que o que eles quiseram trazer aí foi essa ideia de dar cobertura, porém não ficar com aquela efeito super reboco. Além de proporcionar um excelente acabamento, alta cobertura e longa duração. Então realmente aqui eu concordo com tudo. Achei o acabamento muito bonito. Ficou um acabamento aveludado é, ficou bem aderido na pele assim. Eu achei que ela deu uma disfarçada é, nos poros. E nesse primeiro momento aqui não achei que ela evidenciou as linhas também. É de alta cobertura como eu falei pra vocês. E vamos ver aí como é que ela vai sair no teste da durabilidade pra ver se ela tem longa duração ou não. A base possui 14 unidades diferentes, divididas nas categorias nude, bege e chocolate. É só escolher a que se adapta ao seu tom de pele e arrasar. Aqui, gente, eu já, já dei a minha crítica lá no início do vídeo, né? Fica é difícil a Ruby Rose lançar 14 tons de base e só 4 para pele negra. Isso é um ponto realmente negativo que a marca precisa rever. E aqui, gente, só tem as sugestões de aplicação e precauções. Então a marca basicamente cumpre com o que ela promete, com exceção dessa questão aí das cores, né, que deixou a de desejar, como eu já falei. Mas, por isso, eu realmente achei que ela não tá prometendo grandes coisas, tá entregando mais do que tá prometendo, digamos assim. Então, pra mim, nesses pontos todos que a gente já observou, porque ela tem o um acabamento bonito, ela tem alta cobertura como ela promete ter, ela fica com um efeito mais natural, apesar da cobertura ser alta, ela não transfere, transfere, tipo assim, mais mínima coisa, mas toda base transfere, ela não estourou no flash, ela aceita a segunda camada e ela foi a prova d'água, né, Pra mim, ela é uma base d'água. Só por esses tópicos, e pela base custa 14,56, eu já posso dizer que pra mim tá mais do que aprovada nessa primeira impressão aqui. Eu achei ela realmente muito, muito boa, me agradou muito. Mas vamos dar o veredito final após fazer o teste da. Duração. Será que essa base é de longa duração ou não? Será? E eu sei que vocês vão me perguntar qual que é a diferença da Natural Look pra Soft Matte. A diferença é maior que eu senti até agora. O ideal mesmo seria eu aplicar meia meia, assim, meia meia. Meio a meio. É pra realmente fazer a comparação da durabilidade e tudo. Mas a minha primeira impressão é que a maior diferença entre as duas é. A cobertura, eu acho que a Natural Look, que é a que a gente tem resenha aqui no canal, ela tem uma cobertura mais leve, tipo assim, a cobertura dela é de leve para média. Falei mais no média e essa aqui para mim realmente é uma base de alta cobertura. Então, o que mais eu consegui evidenciar de diferença até agora é essa questão. E o fato da Soft Matte ser mais sequinha, ela é um pouco mais seca do que a Natural Look. Voltei, gente, olha só Já são 23 horas e 36 minutos Então fazem 9 horas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ai, eu tenho preguiça de fazer contas, gente Só eu prefiro contar os dedinhos Já fazem mais de 9 horas que eu tô com a base Deixa eu dar um zoom aqui Da humilhação pra vocês verem como está o estado dessa maquiagem Gente, olha só Tá muito, muito, muito inteira essa base. Como sempre, saiu um pouquinho aqui no nariz, né? Mas achei que saiu pouco, mas aqui provavelmente eu me cocei, por isso que saiu mais. Eu tô achando ela levemente oleosa aqui na região T, principalmente em cima do nariz. Mas fora isso, ela tá bem sequinha. Eu achei que ela é uma base que tá marcando mais as minhas linhas, sim. Só que como eu falei pra vocês, eu tô com a pele mais ressecada, então isso é um plus pra marcar mais. Mas acredito que se tu não gosta, assim, é, se tu tem muitas linhas de expressão e tu quer evitar não pode usar esse tipo de base, que é mate de alta cobertura, porque consequentemente vai marcar mais, tá? Que é o que aconteceu comigo, por eu estar com a pele mais ressecada. Mas, gente, assim, eu tô achando ela muito boa, muito boa mesmo. Então, com certeza, pra mim, ela é uma base de alta durabilidade. Vamos ver como é que tá a transferência dela. No nariz ela tá saindo bastantinho, como todas saem, mas no resto, gente, tá bem tranquilo, ó, no nariz... Isso aqui é a marcação do nariz, tá? Isso aqui é da testa, porque nas laterais não, não saiu. Mas eu achei que tá bem aceitável, porque, né, são 9 horas já usando a base. Ó, aqui no bigode chinês, ela tá levemente marcadinha. Aqui, ó. E na testa aqui também. Mas isso todas acabam acumulando um pouquinho, gente. Mas, tipo assim, mal acumulou. Tá bem, bem de boas. Eu acredito que essa base vai ser muito boa pra quem tem a pele normal, ou oleosa. Pra peles secas e maduras, já tem essa questão aí, né, de acabar marcando mais as linhas e tal. Mas, gente, pra mim tá mais que aprovada, eu realmente gostei muito dela, gostei da durabilidade. Uma coisa que eu não comentei com vocês que eu acabei esquecendo, porque, tipo assim, são muitas informações pra passar, às vezes a gente se passa. Eu achei ela uma base bem confortável, eu nem lembrava que eu tava maquiada, sabe? Então, assim, eu gostei, gostei da sensação dela na pele, achei ela bem confortável. E olha o batom, gente aqui ainda. E eu comi bebi Tudo bem que eu comi com garfo e faca, mas sei o no centro. É que também o batom é quase do, do, da cor da minha boca, mas pra 9 horas tá, tá mara, né? Ah, eu retoquei. Eu retoquei, acho que umas, com umas três horas de uso eu dei uma retocadinha. Então vai umas 6 horas usando o batom também. <risos> então por hoje é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado demais mais... Nossa, meus dedos. nem sei se deu pra escutar isso. Eu tô, tô muito aleatória, né? Mas é a hora, gente. É a hora, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado, se vocês querem mais resenhas de base, não deixe de me contar aqui nos comentários qual base tu quer que eu resenhe, e também dá like nesse vídeo que eu vou entender aqui, aí vocês gostaram. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!